Aqui estamos nesta maravilhosa cidade de Viena. Sétimo dia, desde que iniciamos a viagem de Londres. Esta é a quinta nação. Há muitos influenciadores no mundo, com muitos seguidores, mas o que te destaca é que você canaliza essa força para causas maiores. o solo como um denominador comum, para nos unificar, se assegurem de que o mundo entenda isso agora. Lelelele é o seu mantra agora, pelos próximos 93 dias. Sim, eu sei que a guerra é algo importante, mas é algo tão importante que podemos ficar sem isso em nossas vidas. Nos dias de hoje, as pessoas que estão propagando, nós temos bombas inteligentes que podem, de uma altura de 3 km de um avião, nós podemos disparar através da sua janela. Hã? Como você pode se orgulhar de tal coisa? Eu pergunto. Então a juventude deveria exigir, pelo menos, a partir daqui em diante, que tecnologias de ponta não devam ser direcionadas para o armamento militar. Isso vocês devem demandar.